Por onde começar a emagrecer depois dos 40 anos? Remédio, suplemento, chá, suco detox, dieta ou exercício? Quero ver quem acerta aí. Começando a emagrecer por remédio. Já fui no médico e comprei remédio para emagrecer. Não para! Se você toma remédio para emagrecer, você vai até emagrecer. Porém, você vai perder massa muscular porque o teu corpo depois dos de 40 anos está com o seu metabolismo lento. E o objetivo dele vai ser eliminar aquilo que ele não usa ou... Continuar restringindo o seu metabolismo, então você acaba perdendo mais massa muscular, ficando mais flácido. E depois ainda vem o um rebote do remédio: o que, que acontece? Engorda tudo de volta. Então não comece pelo remédio. Ah, eu vou começar por suplementos, chá detox. Não. Por quê? Isso são detalhes que podem até, em alguns casos, acelerar o seu metabolismo. Porém, se você não fizer a base, isso vai ser a mesma coisa que jogar. Dinheiro no lixo. Ah, então vou começar pela dieta. Não! Não comece pela dieta. Principalmente dieta restritiva. Dois motivos. Quando você faz só dieta restritiva, o que acontece? Mesma coisa do remédio. Se chama termogênese adaptativa. Teu corpo se acostuma com a dieta. E a consequência disso é que ele vai eliminar peso. Você vai até subir na balança, olhar na balança. Hum, perdi peso. Mas você vai olhar no espelho. Pelado, pelada. E não vai gostar do que ver. Por quê? Porque consequência de só a dieta e depois dos 40 anos, você vai perder massa muscular. Você vai ficar mole, flácido, perder até a gordura das suas extremidades. Mas o centro vai continuar acumulando energia em forma de gordura para seu corpo se manter na meostase e saudável. Consequência disso, você continua barrigudo e todo mole. Então se você quer começar a emagrecer, por onde começar? Comece pelos exercícios, mas não é qualquer exercício não. São os exercícios Aceleradores. Porque esses exercícios aceleradores, sabe o que, que eles vão fazer com você? Três coisas. Um, manter e te fazer ganhar massa muscular, ficar todo duro. Dois vão acelerar o seu metabolismo, te fazendo facilitar todo o processo de emagrecer e manter o peso perdido depois dos 40 anos. Três, diminuir em até 16% a sua fome. Diminuindo a sua fome vai ser mais fácil fazer uma alimentação saudável. E como o teu metabolismo está acelerado, o teu corpo está queimando mais calorias e energia, você não precisa fazer uma dieta restritiva. Você não precisa largar a cerveja, você não precisa largar o doce. Fazendo essa alimentação mais equilibrada, você vai conseguir emagrecer da mesma maneira e sentindo menos fome mais fácil. Menos ansiedade, menos estresse, consequência diminui o cortisol. Também acelera o seu metabolismo, facilitando esse processo. Com menos estresse, se alimentando bem de forma saudável, fazendo exercício, você vai dormir melhor. Dormindo melhor, vai regular melhor os hormônios que vão fazer o quê? Te dar menos fome, se sentir mais saciado e diminuir o cortisol, o teu estresse também. Vai acelerar mais o seu metabolismo. Consequência disso, resultado aparece mais rápido. Resultado aparecendo mais rápido, você fica mais motivado. Você fica mais motivado. Consequência disso, você faz ainda melhor os exercícios, se alimenta melhor, menos estresse, ansiedade. Dorme melhor, mais resultado, mais motivação, mais exercício. E entra no ciclo do fim da barriga depois dos 40 anos. Então, se você quer começar a emagrecer, comece pelos exercícios aceleradores. Quer saber mais quais são e como fazer esses exercícios? Entra lá no Instagram, me segue, que lá eu tô ensino diariamente como seguir fazendo esses exercícios.